Acho que tem, basicamente, duas formas de pensar fora da caixa. É, Existem, basicamente, duas formas de caixa. Uma caixa é a sua própria cultura, aquela em que você está inserido. Você nasceu num país de cultura ocidental, dito ocidental, porque é outro tema interessante, né? o ocidente e oriente não são mais... É, no ocidente e no oriente necessariamente, você tem pedaços do ocidente e do oriente e vice-versa mas isso é assunto para outro vídeo uma das caixas é a sua cultura então você é, é nasceu naquela, naquele ambiente e você vai seguir aquela, aquela, aquele conjunto de ideias, de pensamentos a não ser que você seja uma pessoa meio nerd como eu que não é incomum, não é nada especial Simplesmente são pessoas que, por um motivo ou por outro, não tiveram o mesmo grau de convívio social que a maioria das outras pessoas daquela cultura. E acabou mergulhando lá naquela subcultura dela, de Star Trek no meu caso, ou de Super Mario no caso de nerds mais, mais novos, e você acaba se destacando da cultura é, ao seu redor. Você acaba tendo uma cultura um pouco diferente da, da cultura seus, da maioria dos seus amigos, se bem que hoje em dia você tem internet, então você junta amigos de subculturas semelhantes. Mas aí é um, são grupos que têm aquela sua caixinha, que é diferente da caixona do, do resto do pessoal, e você pode chamar isso de pensar fora da caixa. Só que isso você, só conquista, você não conquista, isso é uma coisa que você recebe, de certa forma, porque você, é, as circunstâncias da sua vida te levaram a ter uma cultura diferente, então você naturalmente pensa fora da caixa. Todo nerd pensa fora da caixa. Tem outro tipo de, de outra forma de pensar fora da caixa, que é você questionar você mesmo, fazer um esforço. Isso é uma conquista, fazer um esforço consciente para e além das bordas da tua caixa, questionar. Ah, isso aqui é uma quina. Essa caixa de que, de que ela é feita? O que tem do lado de fora dessa caixa? Como é que essa caixa foi montada? Como é que a sua cultura foi criada? É, e essa é uma busca. Talvez a pessoa precise um, ser um pouco fora da caixa para início de conversa, ou talvez passar por um trauma de vida, por uma situação que é, a fez ficar insatisfeita com a sua visão de mundo, com o sentido que ela vem recebendo ou dando para a vida dela. E ela vai numa busca. Né? Vamos estudar a nossa caixa, e para estudar a nossa caixa a gente tem que ir além dela. Isso está é muito vago. Então vamos ser mais específicos, né? É, você tem por certo que a carne é fraca, né? A gente vai cometer erros porque isso é, por é que isso é inerente do ser humano? O que, que é inerente? O que, que é inerente do ser humano? O que, que é básico na gente? Há pouco tempo eu vi a história do Anel de Noivado com um Brilhante, que eu achava que era antiquíssima. O anel até é, é, medieval, tem o anel de noivado e tem umas olhinhas bem chatas, outro assunto, mas isso nasceu há menos de 80 anos, 70 e poucos anos, numa campanha de marketing para vender diamante que estava caindo o valor do diamante, então os caras inventaram essa história do anel de noivado, que no Brasil não é tão comum, mas o anel de noivado com o diamantinho, né? que nos Estados Unidos é quase que uma obrigação. E aquilo se tornou essencial, assim como o anel se tornou essencial, mas foi inventado durante a Idade Média. Então não é essencial do ser humano usar anel, que é meio óbvio, porque a gente não tinha tecnologia para fazer anel até pouco tempo. O que é essencial? A mentira é essencial, mas quando você assume uma postura de questionar a sua própria cultura, você está ativamente buscando um pensamento fora da caixa eu acho que não é muito comum na verdade eu acho que é um impulso que as pessoas que têm um impulso mais científico têm porque talvez em grande parte porque já tenham já, já sejam fora da caixa por, por ser terem sido criados num contexto que as tornou meio nerds né quem geral você pega um, um você pode pegar um médico todo médico devia ser um cientista todo engenheiro devia ser um cientista de certa forma e muita gente fica satisfeita com aqueles conhecimentos que já estão... A gente tem na medicina, um problema, um problema muito sério no Brasil, que tem muito médico sério que acredita piamente que é normal 95% dos partos serem é, anormais. É normal 95% dos partos serem anormais. A própria frase já deixa a coisa meio esquisita, mas... Que é uma cultura que se estabeleceu no país e as pessoas não questionam. Né? Então a prova-chave para você questionar, para você pensar fora da caixa é questionar e você deve questionar, porque na verdade quando você começa a questionar tudo você acaba ficando sem base nenhuma, você fica sendo um, um zumbi, você vai para um lado, vai para o outro, porque as pessoas questionam, ah, para lá, as pessoas questionam, claro, ah, para lá, e você fica perdido. Né? então questionamento absoluto não é, né, uma condição essencial de questionamento não é o ideal individual para o indivíduo e muito menos para a sociedade. Mas numa civilização de pessoas que questionam tudo. Não vai funcionar. Porque algumas pessoas têm que ter algumas certezas, né? Ah, vamos fazer isso. Em situações de emergência também. Eu tô, ter, tô ter diversão é, Então, pensar fora da caixa é importante em situações em que a realidade não está nada boa e você precisa buscar uma nova realidade. Se o seu trabalho está funcionando bem, em ordem, você é um administrador, aquelas coisas estão ok. Você é um jornalista, aquelas coisas estão ok. Então você. até certo ponto, né? Claro, porque todo, tudo está em movimento, que eu vou chegar lá. Então, você, se as coisas estão tá tudo bem, se aquela fórmula está funcionando, você não precisa questionar, você não precisa sair da caixa e você vai sair da caixa alguma outra coisa que cada um de nós eu acho que hoje inevitavelmente temos que sair da caixa por algum motivo em alguma área da nossa vida seja no relacionamento seja na forma de criar os filhos seja na forma de ver a violência seja na forma de votar seja na forma de colocar de exigir seus direitos né seja na forma de discutir discutir no sentido de trocar ideias né de conversar então, em várias áreas a gente vai ter que sair da caixa. Então, em algumas áreas é bom que a gente permaneça naquela caixinha segura e confiável. E por que, que a gente tem que sair da caixa em quase tudo quanto é área? E mais cedo ou mais tarde, provavelmente, você vai ter que sair da caixa em cada uma das áreas que você atua. Porque a gente vive uma era de troca de paradigma. E esse vídeo, na verdade, é uma sugestão para todo mundo desenvolver o hábito de falar pausado, Não, mentira, é um vídeo para sugerir que todo mundo desenvolva o hábito de pensar fora da caixa em cada coisa, se aquilo te incomoda demais, se pensar fora da caixa naquele aspecto te incomoda demais, ah, vou pensar fora da caixa a respeito da minha própria sexualidade, e isso te causa algum mal-estar, deixa isso para depois, né se bem que o mal-estar pode ser sinal de que você deveria pensar bem naquilo, mas é, não adianta nada você pensar num turbilhão de emoções negativas, né? de, de nervosismo, você vai acabar ficando com raiva de você mesmo, não é legal. Mas é bom você pensar, tentar, experimentar em cada coisinha e pensar um pouco fora da caixa. E o que é pensar fora da caixa quando você não, é, não nasceu fora da caixa naquele aspecto? É você ir buscar as origens daquilo como é que essa caixa surgiu cada regrinha cada coisa dessa caixa como é que ela foi definida de onde veio isso Por que, que ela existe o idioma como é que seu idioma foi desenvolvido vai pesquisar é interessante você saber de onde veio sua, sua língua sua profissão qual é a história da sua profissão tem profissões que são tão antigas que a gente acha que não tem mais história a profissão é assim né é, medicina mesmo que não é tão antiga assim é, parece que sempre foi daquele jeito, parece que uma coisa muito sólida, né muito monolítica, né? e não é, na verdade não é. A ciência é uma coisa novíssima, né? a gente pode, é, tem novidades na história da ciência agora, na década de 60 do século passado, tem 50 anos, né? que a gente desenvolveu certas metodologias dentro da ciência. E a ciência parece uma coisa antiquíssima. Né? Tem gente que fala, ah, dos cientistas do século XII. Não tinha. Tinha uma coisa parecida. Mas cientista como existe hoje, a ciência como existe hoje, não existia há 100 anos. É outra. É, é, mais ainda, fazia-se um tipo de ciência em 1940 que hoje, seria total, é, hoje é totalmente errado. errado. A minha sugestão, para pensar fora da caixa, é que a gente busque as origens de cada coisa e não poupar nada. Desde a profissão até os hábitos, até as certezas religiosas ou filosóficas, a gente tem que questionar essas coisas. Em algum momento da nossa vida a gente tem que questionar essas coisas. Seguindo mais ou menos aquele critério de se for desagradável demais, se te causar um desconforto muito grande, raiva, ou o que seja, pode não ser uma boa ideia nesse momento questionar. Mas é essa a questão principal. Quando pensar fora da caixa, quando buscar, é, quando questionar a caixa, se torna uma coisa desagradável, uma coisa que te deixa com medo ou com raiva, a gente tem um problema, porque não deveria ser assim. A gente deveria ter tranquilidade é, para pensar, para questionar tudo na nossa, ao nosso redor, nossas ideias, é, nossas convicções... Porque convicção deveria ser, uma, um, deveria significar a, a minha certeza deste momento. E não minha certeza de vida. Porque a gente vive num mundo em constante transformação. Hoje, muito mais do que há 50 anos. Não precisa nem falar, é meio óbvio, né? Quando você olha a internet, mudança de clima, é, as mudanças políticas e econômicas, a gente vive um momento de mudança bem mais intenso do que a maioria dos outros que a gente viveu. É, superando, talvez, aí lá a época da invenção da prensa de Gutenberg, etc. E se a gente vive num mundo desse, dificilmente você vai conseguir passar sua vida sem questionar as suas convicções. Então a gente tem que desenvolver o hábito, a habilidade, a capacidade de questionar tudo com tranquilidade. E é, eu tenho certeza que grande parte dos meus vídeos vão tocar em pontos assim, vão tocar em questões que são difíceis, que você não quer pensar, é, certezas que você tem, que você quer guardar para você e vai ser desagradável pensar naquilo. E eu mesmo é, é, tenho o hábito de pensar, às vezes umas coisas são desagradáveis de pensar. Mas você tem que pensar naquilo. Um bom exemplo, vou dar exemplo nenhum, vou deixar isso para outros vídeos. Concluindo, não só para acompanhar os meus vídeos, é, mas também para sua vida em geral eu acho que a gente devia buscar essa disposição é, intelectual e emocional de questionar é, cada uma das coisas que a gente tem na nossa vida estejam como certos ou não dando prioridade claro para aquilo que não está funcionando bem mas as coisas que parecem estar funcionando bem devem ser questionadas também e é nesse sentido que eu vou ter vários vídeos nesse canal então resolvi fazer esse vídeo introdutório da ideia de fora da caixa antes. Espero que essa coisa fique editável e inteligível. Porque eu não fiz roteiro. Eu nunca faço roteiro. Um dia, talvez. Não sei se funciona melhor assim. O problema de você cortar o raciocínio quando está fazendo um vídeo é que você não caixa, volta. Você pensei a beça nisso quando estava tomava banho, sabe? E agora esqueci tudo. <risos>